No dia 1 de novembro de 2021, às 6h17 da manhã, no horário de Brasília, foi vazada uma print do menu de opções da conta contendo duas novas abas, uma com o nome Via Commods e outra com o nome Gestão de API. Foi aí onde tudo começou. E aí galera, beleza? Aqui tá falando com vocês é o Pedro, e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bom, vocês já devem ter visto aí pelo título e pela essa intro aí, que a gente vai estar tá falando sobre a nova atualização da LFS, que vai dar suporte oficial pros mods. Bom, pra você que não tá ligado em, nenhum, em nada disso, sobre essa atualização, esse é o vídeo para você. Então já vamos começar logo contextualizando, né? De manhã, quando eu acordei, na segunda-feira, dia 1 de novembro, eu fui logo olhar o celular e percebi que tinha um link diferente lá que colocaram no Discord oficial do LFS. Não era um link comum, tinha uma parte diferente. E quando abri pra ver o que, que era, eu me deparei com mais informações que era daquelas que ninguém podia saber até então. né? que o LFS vai atualizar e muita coisa vai mudar, todo mundo já sabe, e isso já faz anos. Desde o primeiro Progress Report que a gente já viu dos novos gráficos. E hoje, finalmente, a gente pôde ver algo que realmente não é apenas prints. O Victor, que é um dos desenvolvedores do jogo, acabou se atrapalhando e deixou uma peça importante no update do jogo vazar. E seria impossível ninguém perceber. Sendo assim, eles decidiram adiantar a postagem informando sobre o update. Lendo a única thread disponível até o momento, podemos ver um dos motivos de ter demorado tanto para a gente ver algo sólido como essa atualização. Eles basicamente tiveram que criar todo um sistema para tornar o uso de mods viável e fácil para todos, além de precisarem mudar muitas coisas em programas que só eles tinham acesso, para que assim qualquer um pudesse usá-los na atualização. Agora é possível simplesmente selecionar um servidor e ao entrar nele o jogo baixa automaticamente os mods necessários para jogar. Fora que você também vai poder fazer seus próprios mods e até baixar outros mods de outras pessoas pelo site oficial, Além de não ter que se preocupar com tweak, nem painel de laser, pois o carro já virá com todas as configurações certas. Visto que isso é um suporte oficial, não vai ser possível fazer uso de mods que tenham os nomes reais das empresas que criaram o carro, caso você não tenha a devida licença provida pela empresa dona do veículo. Obviamente tudo isso não era o único trabalho deles. Ainda era preciso mexer nos gráficos e na física do jogo, o que causa um tempo de espera ainda maior em tudo. Agora fazer mods para LFS é muito mais fácil, apenas existem algumas restrições por motivos óbvios. E até que enfim temos um real motivo para querer comprar a licença S3. Antes ela só acrescentava o acesso a uma única pista extra, que é a Rockingham. Agora todo o sistema de mods vai ser baseado na licença mais cara do jogo. Ou seja, quem não tiver ela não vai ser capaz de usar os mods oficiais. Outra coisa muito importante e que é mais uma peça para realmente alavancar o LFS atualmente são as medidas anti-pirataria. A grande mudança é que agora nenhum código dos servidores será liberado ao público. Esse código era necessário para fazer as devidas mudanças dos servidores piratas para que eles pudessem ser atualizados para uma nova versão. Isso irá forçar todos os meios de pirataria a permanecerem numa versão mais desatualizada e sem as novidades desse update. Eles também estão configurando vários servidores ao redor do mundo para reduzir os problemas com ping. A América e a Ásia foram os continentes extras divulgados até o momento. Opções como a criação de servidores LAN serão removidas, mas esteja avisado que essas mudanças podem sofrer alterações durante o tempo. Agora voltando a falar sobre os mods, o próprio desenvolvedor do jogo, que é o Skowin, liberou alguns tutoriais, 11 ao todo, para aqueles que querem aprender a mexer no sistema de mods mais especificamente na criação deles. Vocês podem estar conferindo esses vídeos no primeiro link aí da descrição, onde está a thread oficial sobre o anúncio da nova atualização. E não se esqueçam de ficar atentos a todos os detalhes desse vídeo, pois eles estão cheios de easter eggs. E para aqueles que se interessam na nova atualização e querem ajudar o jogo a crescer ainda mais, considere a compra de uma licença. Lembre-se que apenas aqueles que tiverem a S3 poderão usufruir dos mods. Mas só para jogar na demo, você já está contribuindo para a redução da pirataria do Left 4 Speed.